Olá, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E no vídeo de hoje, nós falaremos sobre os classificadores em libras. É um tema muito legal e interessante. Mas agora eu quero que todos vocês se inscrevam aqui no canal e que curtam esse vídeo. Então vamos lá, vamos começar o tema sobre classificadores em libras. Como nós podemos usar, como colocar contextualmente nas frases, como sinalizar. Vocês já estudaram sobre as configurações de mãos? Essas configurações podem ser adequadas ao uso dos classificadores, mas veremos como utilizar. Os sinais formais em Libras podem ser utilizados... Dentro de contextos e frases, mas a estratégia da utilização de classificadores também é possível. Às vezes, nós deparamos com interpretação ou tradução e naquele momento não existe um sinal específico. A utilização de classificador é possível também, para que a sinalização seja entendida de maneira plena. Mas vejam, vamos analisar uma frase. Enquanto eu estava andando, eu vi que o galho de uma árvore caía. Vocês perceberam? O sinal para a palavra árvore é esse, correto? E enquanto eu estava caminhando, andando... Eu avistei o galho de uma árvore... Caindo. Viram? Tem um sinal específico? Ou isso que eu utilizei foi um classificador? Analisem a frase novamente. Enquanto eu estava caminhando, eu via um galho caindo de uma árvore. Perceberam? Existia uma árvore e um galho caindo. É um sinal? Não, é um classificador. Por isso que é importante que, por exemplo, no momento em que eu estiver interpretando em um ambiente formal, eu utilize estratégias e adeque os classificadores também. Enquanto o palestrante está ali oralizando e eu passando para a língua de sinais, eu posso utilizar os classificadores também, as expressões corporais e faciais, entenderam? Agora veremos outro exemplo. Vejamos a seguinte frase. Na minha casa existe um quadro que caiu e quebrou. Vocês viram? Um quadro que caiu. É um exemplo de frase. Na minha casa tinha um quadro que caiu e quebrou. Isso aqui. Prestem atenção, o quadro, o sinal de quadro é esse e ele caiu. Isso é um sinal? Uh -uh. É um classificador, ele caiu e quebrou. Percebam e que vamos entender plenamente o que eu estou passando aqui para vocês. É importante que vocês estudem como sinalizar e incluir os classificadores na sua sinalização. Vamos ver outro exemplo. Ai, que lindas essas flores! Lindas, lindas, com várias pétalas. Viram? Que lindas essas flores, correto? Vocês perceberam essa frase curta? Uma frase curta! Que lindas essas flores! Mas eu utilizei a estratégia dos classificadores para mostrar para vocês os detalhes, as características da flor. É um tanto um classificador. Em língua de sinais. Assim, as pessoas irão compreender. E isso é muito importante. Por exemplo, no momento em que eu estou sinalizando, utilizar os classificadores e a comunidade surda irá compreender. Suiza! Foco somente na formalidade. Você pode utilizar também os classificadores para enriquecer a sua sinalização. Esse vídeo... Coloquem aqui as suas sugestões que nós criaremos novos conteúdos semanais para vocês. Até mais!